Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui, vocês já sabem pra quê, né? Pra gente reagir à tabela e as novidades do mês de abril. Primeira regra desse vídeo é não falar mal da minha maquiagem, porque eu detestei minha maquiagem, eu tentei fazer aqueles delineadores gráficos e tudo mais... E acabou que não ficou bom. Então eu já tô lutando muito, que eu não tô gostando do que eu tô vendo. Então, por favor, ninguém faz nenhum comentário ruim, senão eu vou chorar. Então, hoje a gente tá aqui pra falar das novidades desse querido mês. Hoje ainda é o primeiro de abril e lá foi o passado de gravar quase meia-noite, né? E eu vou deixar um novo mascote aqui. Que é o polvo. E o polvo tá triste porque a maquiagem dele não ficou boa. Ih, tapou a cara dele. Aqui é um ótimo lugar pra deixar o fio. Vamos ver se eles fizeram alguma pegadinha de 1 de abril. Eu fiquei longe do Facebook hoje o dia inteiro. Eu não vi nada do acessório. Eu não vi nada da bolsa grande. Eu vi o desenho da tabela do Rally. Porque aconteceu uma coisa bem chata comigo. Aconteceu um problema que eu tenho certeza que já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Que é do Rally não ativar. Muitas pessoas já vieram com essa reclamação pra mim. Falando, ah, eu ativei meu Rally e não foi. E eu ficava tipo, cara, eu sempre verifico. Só que dessa vez eu não verifiquei se meu Rally estava ativado. Porque eu já tinha ativado tipo uma semana atrás. Daí quando começou o Rally eu não recebi notificação. Não entraram desafios no meu Rally. Então eu fui vítima do bug que meu botão estava desligado. Sendo que eu liguei depois de ver todas as recompensas que a gente ganhou do último Rally. Então eu fui vítima desse bug. Eu vou perder os Primeiros prêmios. Ainda bem que a gente não abre bolsa grande no primeiro rally. Imagina se agora a gente começa a abrir bolsa grande no primeiro rally. Só porque... Não. Mas até onde eu sei, não. Então tá tudo bem. Eu fiquei bem desanimada com isso. Porque nunca tinha acontecido comigo realmente. E dessa vez aconteceu. Corretil, eu vou te matar. Mas enfim, então eu fui ali pra ativar o botão, mas eu não olhei muito pra tabela, porque eu tava muito nervosa na hora, eu tava muito puta da vida com o Covid, então eu não vi se tava... como, eu não vi detalhes, ok? Então a gente vai começar pelos adereços hoje, até porque eu quero dar uma olhada com vocês nas asas da Kindra. Kindra. Se você não viu meu vídeo reagindo à série da Kindra, você pode assistir ele bem aqui. Assista, ele tá em inglês mas tá legendado, fiquem tranquilas Vamos lá Temos essa aqui, a rosa forte oh, Eu não tinha visto a azul ainda, ela é muito linda A pequenininha ficou simplesmente incrível, vai combinar com muitos desafios Nossa, a verde é ainda mais bonita de perto Gente, eu sinceramente não tinha visto, eu ando meio desanimada com o jogo Eu só me animo quando eu vou gravar então é bem difícil, assim, tipo, eu ando deixando vários desafios pra fazer e pouco no final da semana pra completar a maratona semanal. Yes! Nossa, essa eu acho que é a mais bonita. Ai, não sei, eu gostei de todas. Bom, vamos já aproveitar e ver o que tem nas costas desse mês. Finalmente uma asa de borboleta diferente, né, gente? Cara... Bom, só duas coisinhas, essa aqui a gente já conhece. Vamos ver aqui na frente o que a gente tem... Guitarra e animais... Ah, tem um coelhinho! E os animais que a gente já conhece, né? Na mãozinha a gente tem... estreco deixa eu tirar o cachorro... Isso aqui que é bonito... Isso... Isso aqui é novo, gente! Isso aqui é novo, legal, legal, gostei! Eu gosto dessas coisas mais futuristas. Isso aqui a gente já conhece... Não dá pra ver a ponta do taco de golfe. A gente tem isso aqui também que é novo... Isso, isso, isso Isso aqui eu acho que a gente já viu Esse aqui acho que não É, essas outras coisas a gente já conhece Nossa, cara, acho que esse tanto de balão não o girassol Ok, ok, as coisas da mão estão sempre cada vez melhores Mas eu ainda acho que tem muito erro nesses próprios Tipo, é um taco de golfe que você não consegue ver a ponta do taco ah, Parece só um treco preso na sua mão Ficou muito ruim muito mal colocado, eu diria. Vamos ver a tabelinha agora. Mas é a mesma sacola do mês passado? não lembro. Só mudou o fundo? Acho que não. Mas é um fundo de flores. É, não gostei muito, gente. Óbvio, eu gostei que ela é incompleta, como eu falei pra vocês já várias vezes. Vocês conhecem eu. Só que eu não... Gostei muito do fundo. Gente, é a Barbie Princesa da Ilha. Não, sério, o que que é esse acessório, gente? Não sei, tem três camadas de informação aqui. A gente tem coroa de flores, a gente tem coroa do papa, não é do papa, mas é alguma coisa da igreja, e a gente tem bananeira, planta de... banana folha folha de bananeira. São três camadas desse acessório de cabelo. Me fala que essa é a pegadinha de primeiro de abril e amanhã vai mudar. Me fala, COVID. Estranho pra caramba. Será que tá naquele cabelo que eu, que eu gosto? Não. Mas parece bastante. É esse sim, só que tá com o nome errado aqui embaixo, ó. Eita, nossa, muito boa, né? Você viu? Bati o olho, sabia qual cabelo que era, minha. Ah, tá. Level 5. Level 51. 72, 75 e 82. Que mancada de acessório, né, cara? Meu, se você quer parar de jogar um pouquinho, se sua vida tá muito corrida, e você tá abaixo do nível 70, esse é um acessório que você pode ignorar. Me fala aqui essa pegadinha do primeiro de abril, porque tá muito. Depois que eu enxerguei a, o conceito das três camadas, é só isso que eu enxergo. Eu não vejo, tipo, uma construção inteira, um conceito, uma peça, não. Eu só tô vendo três camadas de, de itens mesmo. Não, gente, eu assim, eu amei as cores, mas eu não tô entendendo o, o sentido disso. Tipo, vou usar na Princesa da Ilha? Eu vou usar. Minha, uma Rainha da Ilha? Onde que usa isso, cara? COVID. Onde que... Quem que vai usar esse treco? Essa é a minha dúvida, gente. É, é isso que eu tô querendo entender. Onde que a gente vai usar esses acessórios de cabelo? Estranho pra caramba, velho. Chega de cora de Por Deus. Ok, então... Vamos ver o resto dos acessórios da tabela pra gente se decepcionar mais ou não? Será que dá pra salvar esse mês ainda? Gente, olhando aqui... São as mesmas sacolas do mês passado. A minha teoria de tabela boa, tabela ruim foi por água abaixo. Porque foram dois meses ruins. Dois meses tenebrosos, gente. Gente, meu Deus, eles usaram a mesma arte, só mudaram o fundo. Muito fácil, assim, né? Antes era cada mês uma arte diferente. Aí veio o conceito de bolsa. Aí agora só muda o fundinho. Faltando estagiário... Gente, não. Foi realmente praga água a minha teoria de tabela boa, tabela ruim. Bom, a gente tem pelo menos um vestido muito bonito aqui. Os 8.600 aumentou. Não é os mil que eram na época das vacas gordas, não é. Mas tá bom. E tem 17.800 com uma saia linda que a gente não sabe com que blusa vai colocar, né? Mas ela é linda. Diamante, então ainda não aumentou. Na média, a gente tem alguns vestidos peculiares. Nossa, bem peculiares. Camila. Ai, eu não aguento mais Camila, sério. Não curti. Não é pequena. Nossa, tá pior ainda. Ai, gente, eu. Eu vou fazer um desabafo. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu fico reclamando. Acho que não gosta de mim, então. Eu sempre reclamo. E se você é uma dessas pessoas que não gosta quando eu. Ai. Eu sei que você vem aqui procurando entretenimento. Então, se você não quer ver Eu reclamando Você pode fechar o seu vídeo, você já assistiu até aqui Você já me ajudou muito, já cumpriu sua parte Já viu o que você queria Mas agora eu vou reclamar e eu vou ser sincera com vocês Ultimamente eu tô extremamente cansada Do COVID, tá? Tô levando, arrastando ele Gente, eu faço os desafios da maratona Às 4 da manhã de sábado, entende? Tipo, faltando uma hora Pra acabar a maratona e eu nem sequer ser qual é o prêmio que eu vou ganhar no final da maratona. Eu faço realmente por obrigação. Eu tô jogando por obrigação. Eu só não gravo por obrigação porque eu realmente gosto de gravar. E essa tabela, ela veio, tipo... Cara, a gente tá cansada de Camila nas tabelas. A gente tá cansado de roupas feias na tabela. Melhor é uma coisa, pior é a outra, vocês já perceberam. A gente nunca tá ganhando. E a questão das roupas não é nem uma coisa que, tipo, a gente tem que gastar dinheiro pra ganhar. Porque as roupas bonitas, elas vêm em prêmios de desafios ao longo do mês então por que, que eles não podem tipo escolher, sei lá, trocar de lugar alguns prêmios do Rally com prêmios de desafios o Rally é o que leva a gente a fazer os desafios não é o prêmio do desafio que leva a gente a fazer o desafio, a gente vai fazer de qualquer jeito por causa do Rally, eu acho que tá eles estão muito acomodados, cara eles são de boa, ganhando dinheiro por mês e eles não fazem nada de diferente e a gente tá se matando se esforçando pra jogar um jogo que a gente não quer. E por quê, sabe? Gente, eu penso muitas vezes em desistir, em parar de jogar e tudo mais. Só que como é que eu vou fazer conteúdo de um jogo que eu não tô jogando? Queria jogar mais casualmente, queria entrar quando eu quisesse. Porque realmente, cara, tá? Eles não estão se esforçando nem um pouquinho por nós. Então, por que que eu tô me esforçando, sabe? Por eles... E é real que eu tô me por vocês, não tô me por eles. Ah, enfim, gente, esse foi meu desabafo. Desculpa se eu te deixei pra baixo, desculpa se você não gostou. Mas eu, eu tenho que falar, vai sair um vídeo falando sobre peso dos desafios e a obrigação do COVID. A partir do momento que o COVID deixa de virar uma diversão, vira obrigação. Então eu espero que vocês fiquem aqui no canal. Até esse vídeo sair, que vai ser muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião. Tchau!